É isso mesmo, Querastase na CIS falando de tecnologia. Como assim, né? O que? O que especificamente? A escova que agora ensina você a como pentear os cabelos. Na verdade é esse cara que está aqui. Né? Então essa escova aqui se conecta a uma aplicação e aí dentro da aplicação ele vai te dar tanto dicas de como pentear, né, e também como não danificar e como se o seu cabelo está muito seco, se não tá, ou seja, ele vai ter algumas medições ali, né, e que vai te ajudar a melhorar aí o seu penteado, tá? Então, a, a partir do momento que você entende esse padrão, né, então aqui, ó, por exemplo, na app aqui, vocês conseguem dar uma olhada, olha lá, ó. Né? Dos tipos de cabelo e tudo mais Ou seja, mais um produto que está começando a entrar no nosso dia a dia né? Conectado, porque isso já é uma coisa que toda mulher faz no seu dia a dia né? Aquele trabalho quase que eterno, né? de duas horas às vezes em cima do cabelo e tudo mais Que pode agora ser melhorado com essa escova